Quando os portugueses chegaram ao Brasil, descobriram um mundo de maravilhas. Tempos depois, foi a minha vez de descobrir, em Natal, um novo mundo. Um mundo repleto de estilo e qualidade de vida. para você morar melhor, respirar melhor, e viver melhor. A Colmeia surpreende mais uma vez com o Sports Garden. Um charmoso condomínio-clube com muito verde, um belíssimo projeto paisagístico e inúmeras opções de lazer. Localizado no bairro Lagoa Nova, endereço privilegiado que coloca você perto de tudo. Desfrute da tranquilidade moral ao lado de uma ampla oferta de serviços, shopping de escolas e muito mais. Faça tudo a pé. Para encantar quem entra, uma fachada de belas linhas arquitetônicas que revela bom gosto e elegância. Um convite a um novo tempo, de muita disposição e energia. Mergulhe nesta nova vida. Na área de lazer, quem faz o horário de praticar exercícios é você. Descubra o um mundo de esportes, saúde e bem-estar. No Sports Garden, ficar em forma combina com qualidade de vida. Para uma vida ainda mais completa, muitas atividades e diversão. Aproveite! Há um clube à sua disposição na porta de casa. No Sports Garden, ninguém fica sem ter o que fazer. Cuide de sua saúde, ganhe vigor e aproveite ainda mais todo este lazer. Viver aqui dá vontade de comemorar todos os dias. Nada melhor do que curtir momentos especiais com a família e os amigos. Descubra o conforto de apartamentos amplos e charmosos, como este decorado, que prestigia o viver bem. Prioridade para a ampla iluminação e integração dos ambientes. Qualidade construtiva que favorece o convívio familiar ao sabor de dias agradáveis e tranquilos. Convide os amigos, reúna a família, faça um brinde à vida. Sports Garden é tudo o que você imaginou, só que ainda é melhor. Como bom português, eu entendo de descobertas. Descubra você também. Visito o Decorado.